Família, olha onde estamos, aqui em Dubai, gente. Primeiro dia de Dubai, dia de atividades em Dubai. Estamos visitando a parte mais antiga de Dubai hoje. Vamos visitar agora o Museu de Dubai, que conta um pouquinho do que é a história antiga de Dubai. E durante o decorrer do percurso, gente, eu vou estar mandando fotos, vídeos, mostrando um pouco do que é Dubai, Abu Dhabi, um pouco do que é esse mundo árabe. Para toda a turma que está seguindo a viagem aí no Facebook, no Instagram, gente, querem saber as programações de 2018, deixa teu e-mail aí debaixo do vídeo, deixa teu e-mail e a gente vai estar tá mandando para vocês a programação de 2018. Diego Lima, excursões internacionais, dessa vez em Dubai. Viajar é conhecer mundos diferentes. Abraço, família!